eu prometi nesse vídeo. Desse vídeo diante, de eu não vou mais perder o foco. E o meu, minha câmera tem um foco muito bom, um autofoco potentíssimo, que é uma Sony A6400. Nesse vídeo eu estou gravando utilizando o microfone de lapela da 5G2 e uma lente 1805 mm As configurações estão tá 1 para 60, abertura. Eu estou com 640 de ISO f.4, que é o que essa lente permite. Então, eu prometi para você que não vou ter problema, mais. pelo que eu tô vendo na minha tela ali, no monitor, ele tá buscando minha face, porque eu deixei o foco automático e priorizando a minha face. E, e, e o ponto central de foco sempre no, no centro do vídeo, tá? Para não perder. Se eu colocar a minha mão aqui, ó, ele centraliza na minha mão e volta no meu rosto. Espero que tenha, tenha acontecido isso em todo o vídeo, para que não fique aquela... Dá a impressão que o, o foco tá pescando, né? Vai para frente, para trás, para frente, para trás e fica uma imagem meio que borrada. E com esse vídeo também eu quero estimular você a descubra seu hobby e aí pratique. Se isso te faz feliz, você precisa praticar para que você fique muito mais tempo feliz. Até mais!